Como é aqui a é, malta do laço. Não, não, não, não. Vocês não estão malucos. Isto não é um déjà vu. Vocês já viram este vídeo. E também está um bocado estranha. A thumbnail tem uma roupa. Agora aqui eu estou com outra. Porquê, má friends, Porquê? Porque este vídeo saiu, mas saiu bugado completamente bugado. Começava a meio e quando acabava tinha tipo 3 minutos de tela preta. Não sei sinceramente o que é que se passou. Uh, eu tinha o vídeo pronto, editado, ali, renderizou tudo à maneira, carreguei para o YouTube, ficou agendado. Quando saiu, pá, não sei o que é que se passou. Eu, pá, lá está o erro, o erro, não fui confirmar após a renderização. A renderização ficou, pois, mal feita, o vídeo arrancou a meio, coisa e tal, pronto. E ficou uma cagada, mas não contei a ninguém. Então o que é que a gente vai fazer agora? Vamos, tipo, repetir. Vamos repetir. E era sobre o que é o vídeo? Sobre uh, os roubos dos catalisadores. Bem, vocês já devem ter visto em todo lado e mais algum que os roubos dos catalisadores estão na berra. Eu, eu, eu já fui um feliz contemplado. Eu e o João uh, fomos uns felizes contemplados que roubaram o catalisador do nosso polo, aquele polo solidário que a gente deu, que era Piranabrigo, depois não foi, vocês sabem a história. E o que é que aconteceu? Tivemos que arranjar outro. E o que é que acontece quando temos que arranjar outro? Os catalisadores são caros, como há hum, né? São caros. A Max Beding Rods enviou-me aqui um exemplo, deixem-me só tirar já aqui o saco, vocês resmungam sempre dos barulhos dos sacos. Enviou-me aqui um exemplo de um catalisador que eles agora comercializam, eles têm de 2 polegadas, 2,5, 3 e 3,5, três e três e se não me engano. Mandaram-me aqui um exemplar de 2 polegadas, que é o que eles chamam o catalisador de alto fluxo se te afanaram o catalisador é pá não compres um original não compres um uh, daqueles que tipo são boi caros temos aqui uma opção uh, e esta opção eu vou usar no meu .gt já vos explico mais à frente como e porquê agora esta opção é de alto fluxo vocês ficam com o catalisador na mesma fica lá o catalisadorzinho é pá pronto não caiu no mesmo erro ponho, ponho mais proteções para não nos afanarem este também é pá e eu tenho aqui o link aberto este catalisador são 38 libras. Vocês ainda podem colocar o código de desconto do de IOR, Está na descrição. E é uma maneira de, por exemplo, substituírem. Isto é um catalisador de um 106 GTI. É uma maneira de vocês substituírem. O, ou melhor, voltarem a colocar. Se vos roubarem um catalisador. Não gastam 200 e tal paus num catalisador original. Ou vá lá, equivalente. Porque eles cada vez estão mais caros. Este, supostamente, é de alto fluxo. Ou seja, ainda vos vai dar ali um rendimento extra, tem a sondazinho, tem o buraco, tem a sonda não, tem o buraco para colocar aqui a sonda, se for o caso, se não, é só pôr o tampão, e é um, acho que é uma opção bastante válida para catalisador. Agora, vocês vão perguntar, isso é chegar e montar? Não, por exemplo, este é um sistema original do 160t ou do Cup, tem aqui a falange e aqui tal, este é chegar e montar, este não, como vocês estão a ver aqui, né das duas uma, ou fazem umas falanges, ou melhor, ou acrescentam, neste caso, se vocês tiverem um Cup ou um GTI, se bem que isto é universal, atenção, vocês podem colocar uh, no outro carro, vocês das duas uma, ou cortam aqui e fazem uma falange aqui, ou cortam o tubo e acrescentam tal e qual como está aqui, e acrescentam o tubo, como vocês quiserem, ou fazem uma falange aqui, de maneira que aperte, -se logo aqui, é? imaginem, põe isto que está aqui aqui e aperta logo aqui ou então acrescentam um tubo ou cortam aqui e soldam como vocês quiserem isto é um sistema de é um sistema universal que vai vos permitir substituir o vosso catalisador, ou nesse vos roubaram voltar a ter um catalisador de mais baixo custo Epa, ou, então, ou então imaginem que vocês querem guardar o vosso catalisador original é? os originais são sempre caros Epá, põe um destes, para não darem sem catalisador, porque para já podem levar a ripada. polui o ambiente. Uh, e se vos roubarem, roubam-vos um catalisador de 30 parrecos. Epá, 30 parrecos não é a mesma coisa que um catalisador de 200 parrecos. Não é? uh, e outra coisa, imaginem, imaginem isto. Por isso é que eu estava a dizer que se calhar este vai dar para o .gt. Imaginem isto. Isto, se for um catalisador de um .gt, imaginem. A gente tira, não é? Tira este e volta a pôr este. Mas este... Já, sei, já é de alto fluxo, mas vocês ainda não podem pôr ainda demais de alto fluxo. Estão a entender? Estão a entender? Bem, acho que estou a fazer entender. Mas pronto, este, este era o vídeo que tinha ficado bugado era outras coisas era outras palavras era, eu já não lembro o que é que, é que tinha dito uma frente isto, eu, eu edito os vídeos eu gravo e edito e depois a gente depois os vídeos saem é um, algum tempo depois como eu trabalho tem que ser assim a minha vida tenho que organizar a minha vida a, tipo duas semanas à frente mas era basicamente era este o vídeo eu vou deixar o link na descrição este catalisador dará para linhas vá lá entre 46 a 50. 42 mais ou menos usando redutores ou ampliar e tal pronto já adaptando dá se tiveres uma linha tipo de 63 76 consulta o site da Max Speeding Rods que eles também têm para essas medidas horras uh, maiorzitas maiores agora este aqui se calhar vai dar para o GT aquele truque hein? aquele truque hein? do boel de fluxo <risos> Bem, espero que tenham curtido este vídeo, peço desculpa pelo bug, acontecem, cenas do YouTube, se isto fosse na televisão era uma barracada, no YouTube a gente apaga o vídeo, faz upload do outro, e, e até usa a mesma thumbnail, tá? Eu a ver. Ah, até usa, até... tinha outro penteado, outra roupa, outra, outro bronze, outro bronze, claramente outro bronze, mas não é por isso que vou deixar de lançar o produto ou o vídeo. Malta, vou deixar na descrição o link do produto da Max Spinning Rods, vocês podem ainda aplicar o código de desconto, é 38 parrecas libras, ainda tem um desconto do canal do Iur, na descrição vai estar ainda as minhas redes sociais, todas as plataformas de apoio, tudo o que precisam de saber sobre o meu canal, marcar reviews, está lá o e-mail está lá o e-mail, está lá tudo bem, um grande abraço, fiquem bem mais uma vez peço desculpa para esta confusão do vídeo e da thumbnail mas são coisas do Youtube <risos> fiquem bem, um grande abraço oh, um gás, um gajo catalisado é assim, um gajo catalisado é assim um gás normal é assim, gás, gás catalisado, gás. gás. <risos>